Bem-vindo a mais um podcast do nosso crescimento empresarial, nosso podcast sobre crescimento empresarial. E hoje a gente vai falar sobre marketing. E tem muita confusão sobre o que é marketing, o que é comercial, como é que eu construo um time, as ferramentas, os processos, a gestão, etc, etc, etc. Perfil da vaga, problemas que existem dentro do marketing. Então a gente vai falar hoje sobre marketing e. Eu aqui eu, eu trouxe algumas pessoas para discutir sobre isso e agora vamos nos apresentar. Então, vai lá. Olá, meu nome é Renata Pontes, sou CEO da We Believe. Olá, gente. É, sou a Eliane, trabalho com gestão de marketing aí já tem mais de 10 anos e agora estou com o Conrado na We Believe. Olá, eu sou Gustavo Perazolo e sou Head de Atendimento. Estou lá na We Believe com o Conrado faz uns dois anos e meio. É isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, é, eu queria discutir um pouquinho a diferença entre marketing e comercial, porque muito, muita gente que escuta, donos de empresa que escuta esse podcast, é, eles ainda tem essa, essa, essa divisão. Mas o, o que é a agência, é anúncio. É, o comercial é o vendedor, tá? Mas até onde o marketing vai e a partir de onde o comercial começa, né? Então acho que essa é a, a primeira coisa. E Eliane você, como a rede de marketing, é... qual é a tua interação com o comercial? Essa confusão é comum no mercado, Conrado. Já tem gente que divulga vaga. Recentemente, um cliente nosso foi divulgar uma vaga e ele queria uma pessoa de marketing, mas que também fizesse venda. E aí eu falei: gente, vai ser um pouco difícil você Cara, isso achar. É bem difícil. É <risos> mas é comum. Você vê é vagas, às vezes, no LinkedIn e fala assim: gente, eles estão misturando as áreas, né? Então, a pessoa não tem know-how nem para marketing, nem para comercial, faz um pouco de tudo. Mas o... Aliás, isso é muito comum não só em marketing, né? Isso é muito comum em qualquer área da empresa, que você quer contratar um cara que seja o, praticamente o teu substituto. Que tudo. faça tudo e ainda atenda cliente, e ainda dê suporte, e ainda faça vendas. <risos> porque você quer diminuir custo, então você quer pegar um cara que tenha todas as habilidades necessárias, possíveis para ele substituir cinco, seis pessoas e você não tem que pagar a folha de seis pessoas, né? É, o que é impossível, né? O que é impossível? Não né? existe uma pessoa que seja engenheiro, arquiteto, médico, publicitário e tudo mais, né? quase impossível. É. Na verdade, <risos> esse cara que faz, que faz tudo é o dono, né? Mas mesmo. mesmo. Dono, dono, não faz ele tudo. ele vai é. ser especialista no negócio dele, né? Então, se é uma loja de roupa, ele é especialista em roupa. Se é veterinário, ele é especialista em veterinário. Ele não é de marketing, ele não é vendedor. Então, geralmente, ele ocupa essas funções, mas não é especialidade dele, né? Vai fazer ali meio que nas coxas, né? O que der para ser feito. Então, essa esse, esse, essa confusão aí é muito comum no mercado. Mas hoje o marketing, a nossa interação com o comercial é muito de apoio, assim, né? de tanto de estratégia, de pegar dados, de indicador, de ver o que está funcionando, o que não está funcionando, então às vezes essa recentemente semana passada ah um funil estava com problema vamos chamar o comercial o que a gente pode fazer aí a gente monta junto alguma estratégia porque o meu o sucesso do meu departamento também é depende do comercial né depende tá dos vendedores se eu, eles também não se eles não fecham esse ciclo tanto o meu trabalho quanto o deles é é meio perdido né então é, essa interação essa união entre marketing e comercial é muito importante e o que não é comum no mercado, né? Com Hasso, sabe? Isso. Olha, vamos falar um pouquinho, é porque a gente está falando aqui no podcast sobre a nossa estrutura de marketing e comercial. E muita gente está escutando, não sabe exatamente qual é a nossa estrutura. Então, como é que é a estrutura de marketing na We Believe? Vamos falar só por alto, quantas pessoas tem no marketing, quantas pessoas tem no comercial? Só porque talvez alguém escute e fale, ah, mas a minha empresa não tem isso. Não. A gente tem isso, mas não precisa toda a empresa ter. Depois a gente vai começar é. a destrinchar isso. O tamanho da empresa, a maturidade do departamento de marketing é que faz com que você tenha que ter mais pessoas é. ou não. Mas tem que ir alcançando a maturidade aos poucos. Então, fala um pouquinho da estrutura do departamento de marketing. E aí, Renato fala um pouquinho da estrutura do departamento comercial Sim. depois. Né? Tá. É, hoje a gente tem, eu, né, que sou a head de marketing, eu tenho abaixo um supervisor que me ajuda nas demandas né, muito... Porque muitas vezes eu estou em reuniões estratégicas com, com a Renata, com o Conrado, e eu preciso que a minha operação funcione. Então, eu tenho o apoio de um supervisor que também ajuda a tocar a equipe. Ele também é um copywriter, né? então ajuda. Aí tem um copywriter que ajuda muito nas campanhas, em, em tudo. né Tudo quanto é texto persuasivo na, na, no departamento, vem do copy. Eu tenho uma pessoa também, acho que a gente deve estar com umas oito umas né? pessoas umas no marketing. Oito pessoas no marketing, 8 pessoas no marketing. Ah, é, tá umas bom. 8, aí vai vários... Minis, a gente vai, a gente vai a gente destrinchar. Depois, Isso, né? exatamente. E no comercial? Lá no comercial nós temos uma, uma rede comercial e temos seis, seis vendedores internos, tá? Então seria um time de sete pessoas, mas temos também mais seis vendedores externos com o um parceiro, tá? Então, é um time robusto, né? É um né? time robusto. E aí, falando um pouquinho também do papel de cada um, que complementando o que a Eliane falou. Eu entendo assim, o comercial hoje é a pessoa que conecta com o cliente, que faz contato com o cliente para realizar a venda a partir dos funis de vendas gerados pelo pelo marketing. Legal. Quer dizer, o, uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar é o marketing, ele gera oportunidades. Esse é o papel dele. Seja numa agência, no freela, equipe interna, etc. A gente fica gerando oportunidades. É, ou aquecendo oportunidades, a né? parte do conteúdo, a parte do site, e o comercial pega aquelas oportunidades e faz a, a venda. né, transforma faz em a negócio. Transforma em negócio, exatamente. E a não ser que o, prospect, o comercial prospecte também. Aí o comercial também é. pode gerar oportunidade, mas aí é mais um outbound, né? que o comercial vai atrás e liga, do que um inbound, que é o marketing gerando lead para o comercial atender e fazer a venda. Então, essa é a divisão. E existe muita, muita briga também né, entre o comercial e o marketing, que é o, o lead está ruim? Ah, o marketing, o lead, marketing, ruim. O lead ah, é. ruim, só tem lead aqui que não pode comprar, que não é qualificado e etc. Gente, essa briga é horrível. Não vende porque o marketing não está fazendo o trabalho dele, só entrega lead ruim e pro marketing não vende porque o comercial não vende, o comercial não está fazendo o trabalho que é finalizar a venda. Então, normalmente, quando a empresa tem problemas de vendas, o marketing e o comercial se voltam um contra o outro. O comercial reclamando do marketing, o marketing reclamando do comercial. Ao invés desses times se unirem para definir uma estratégia e ter sucesso no, no, no produto final, né na venda final. Até porque uma meta está ligada à outra, né? <risos> Dependendo do que o, o resultado que o marketing gera é a demanda que o comercial vai conseguir atender, né? Então, uma meta está bem atrelada à outra. Está muito atrelada à outra. Olha, você de... tá... Pode Dentro falar, da We Believe hoje, falando um pouquinho sobre metas, é, a gente tem muitas campanhas com tráfego. Então, medindo tudo isso, a hora que a gente coloca um dinheiro em campanha de tráfego, a gente já sabe quantos clientes vão chegar no final, no final do funil. Mas se o marketing comercial não trabalharem juntos, não acontece. O, o resultado não acontece. E como que é esse trabalho do marketing comercial lá no We Believe? Como é que, você, como é que vocês fazem? É, começa até pela composição da meta, né? a gente faz a composição da meta pensando no, no que o marketing vai investir qual é o retorno esperado como comer, qual é a capacidade de atendimento do comercial de fazer o, e qual é a porcentagem de conversão Legal, qual é o peraí, peraí. Que eu, a gente quero, eu quero parar um pouquinho nesse ponto qual é a capacidade de atendimento do comercial Isso. quer dizer, não adianta gerar Exato. digamos que eu tenha lá um vendedor só muitos, muitos uhum. ouvintes aqui são empresas, comerci... empresas que são pequenas que tem uhum. equipes pequenas comerciais e tem um vendedor e de repente o marketing coloca mais dinheiro e gera é. 200 leads por dia para esse cara. 200 conversas no WhatsApp, é. não dá, não tem como atender. Não tem condição, vai atender mal, não vai conseguir dar atenção aos, aos leads, a gente vai afogar o comercial, vai ser vai ser perdido, dinheiro perdido. né Eu gastei um dinheiro para trazer uma turma que eu não vou conseguir cuidar dessas pessoas. A e aí nesse modelo não afoga só o comercial, afoga a empresa toda. Eu afogo o atendimento, afogo todos os níveis da empresa. Porque aí começa a ter reclamação, porque você gera a de a pessoa espera ser atendida. Ela não é atendida, isso transborda para todos é. os setores. Aí ela vai no Instagram e fala, ó, oh, tô esperando né? aqui alguém me atender. <risos> Exatamente. E aí, é aí atrapalha a gente também lá no, no, na imagem, né? Lá nas, nas redes sociais, onde é público, né? As pessoas reclamando de atendimento... Então, é tudo cíclico, não tem como. E aí tem um ponto que é o seguinte, quando o marketing ele está desconectado do comercial, o que acontece é que a, essa, esse fluxo de trabalho, marketing comercial, produção, suporte, onboarding, etc., ele acaba não acontecendo de maneira fluida. E, e aí eu vejo que quando o marketing tem uma equipe interna é mais fácil fazer esse fluxo marketing comercial, porque geralmente comercial é interno, funcionar. Mas quando tem uma agência ou então quando tem um freela, a gente não tem esse fluxo, não é tão clara assim. Então vamos discutir um pouquinho sobre as diferenças entre, primeiro, nesse fluxo de trabalho de marketing comercial entre equipe interna versus agência versus freela. Eu então, tenho muita empresa que não tem... É, não tem gestão necessária, não tem coordenador para contratar uma equipe interna, então acaba contratando um frila. Ou então contrata uma agência, que tem um custo um pouco maior, um pouco mais profissional. Tem frila que são bem profissionais, não estou pagando na média, mas é, não tem essa, essa junção. Então, depois a gente discute equipe interna, mas agência e frila. Primeiro, é, a gente já trabalhou com agência, traba já trabalhou com frila também. Qual é a tua dica para quem... Para empresas hoje que querem trabalhar com a agência frila ou trabalham com a agência ou com o frila Para ter essa, essa junção né, de marketing comercial. É, é difícil. Somente uma agência é difícil. Acho que a pessoa a empresa ela tem que ter alguém, uma equipe interna de marketing que seja uma pessoa. Mas um não, coordenador, né? É que seja. E uma, uma pessoa sênior. Porque a agência ela vai fazer o que você manda. Mas se você não souber acompanhar, não souber... Não souber o que mandar, ligar, né? controlar, tá fazendo, como tá fazendo, a gente vai fazer o que ela quiser. E aí, de repente, tá desconectado com o seu negócio, né? Então, precisa ter alguém dentro, sempre. Ainda que seja o empresário, mas ainda que empresário. O empresário não vai acompanhar e saber se a campanha de Facebook tá, tá sendo correta ou não. Se a pessoa usou o público certo ou não. Não vai conseguir analisar o detalhe. Por isso, a importância de ter alguém, alguma pessoa dentro da empresa... E represente o marketing. E aí essa pessoa faz a ponte. Uma pessoa de marketing. Uma pessoa, pessoa que é entenda... Da empresa, exatamente. Aliás, tem uma outra coisa que eu queria abrir parênteses, que é marketing e performance. Então, vamos, vamos distinguir aqui é, marketing é, branding, por exemplo, cuidar da marca. Então, fazer o site, fazer o logo, é, a identidade visual da empresa, que público atingir. E performance é comprar tráfego. Então, conseguir um CPL baixo, conseguir um so, lead qualificado, foco no resultado. Então, tem essa diferença. Eu gosto muito de, de falar que brand de empresa pequena, branding quer dizer cuidar da marca, né? é, campanhas institucionais, brand de empresa pequena é vendas. Quanto mais vende, mais branding tem. Então, <risos> a mim é muito simples isso. Eu concordo. Empresa pequena é isso. Precisa vender. Ela precisa de resultado para ela ganhar mais para poder contratar outra pessoa. Isso. Eu quero então... ficar cuidando o logo. Nossa, o meu logo não tá é. bonito ainda. Velho, esquece o logo. Desenha o logo um papel de pão. Aí é. vai vender, que vai para rua cara. Eu acho que o foco realmente é o processo de venda. É, então, marketing para performance, para vender. E depois preocupa com o institucional. Mas antes é venda. Não tem como fugir. De... Você precisa de resultado. Você precisa contratar. Se você precisa contratar, você precisa vender. Então, se você precisa vender, você precisa fazer o um marketing antes de performance, depois institucional. É isso aí. Então, vamos voltar lá. Agência e freela. Tem que ter alguém interno que é a pessoa de marketing da empresa que vai gerenciar o fornecedor. Ou os fornecedores, né? Agência e freela. É. Assim pode funcionar a agência, nesse formato. Se tiver alguém que acompanha a agência e que traga também o feedback do comercial, porque precisa de informação do comercial, né? Os vendedores que estão ali na frente com, com, com os clientes, com os leads, eles vão saber passar feedback do que é melhor o que não para o marketing repassar para a agência. Então, tem que ter alguém fazendo essa ponte, alguém que entenda de marketing. Como eu falei, é, tem coisas que são técnicas. Que se a pessoa não sabe, se for o um empresário que faz essa ponte, ele vai aceitar o que a agência falar. Então, ele não consegue nem argumentar. Então, essa é a parte eu Então, se tem alguém, funciona a agência. Aí, de repente, você contrata uma agência, a agência. Aí tem que analisar bem as agências, né? Se, ah, especialista em tráfego, especialista em social media. Mas funciona se tiver desse formato. Agora, se você contrata uma agência, não tem como cuidar, não tem como acompanhar, não tem como gerir essa agência, os resultados diários, gente, é diário o resultado. Se não tem como fazer isso. É Na verdade, difícil, difícil. algumas vezes a agência nem sabe apresentar o resultado. Ela não sabe como apresentar. Ela fala, ó, gerou 50 curtidas nesse post, né? Pô, mas isso não é resultado. Isso é resultado indicador Exato. meio, não é indicador fim, né? Não sabe Exatamente. nem como fazer isso. Esses dias a gente estava conversando com o um cliente, lembra? Que a, pessoa, a agência estava fazendo a campanha errada, a, o cliente foi lá, pediu para a agência mudar a campanha, a agência falou que não ia mudar, que a pessoa não conhecia <risos> so, sobre a campanha, mas você vai mudar, porque quem tá me falando para mudar é o Conrado Adolfo. Só por isso que a pessoa mudou. Você lembra disso? Eu lembro, eu tenho um monte de agências que não gostam de mim, não é possível, cara. Tem um monte. Acho que ela fala esse maldito Conrado Adolfo, que vai dificultar a minha vida. Você para os funis, as pessoas oh, eu quero fazer esse funil aqui na agência. Gente fala, sim, agora. E aí mudou, aconteceu o quê? Começou a ver resultado. Quantas agências a gente conhece que cuidou de alguns clientes e não teve resultado? O cliente perdeu dinheiro em tráfego e não teve resultado. Então, conhecer o processo é imprescindível para você poder dizer, gerir o... Dono o dono ag... da empresa tem que conhecer o processo, né? Para poder gerir a agência, senão como é que você faz essa, essa interlocução com o seu fornecedor? É, e até para saber o que é agência boa e o que é agência ruim, porque é. tem muita agência ruim. Começa a... aí, né? Isso, é, é o sobrinho, é. né? É. A barreira de entrada hoje para montar uma agência, ela é muito baixa, o cara cria um perfil no Instagram, fala que é um, uma agência e trabalha na casa da, da mãe, ganhando mesada e tá lá, né? E monta uma agência. Fica super Existe bonito. oito né? vídeos gratuitos no YouTube. Isso. Acho que é aquilo. Exatamente. Então é, é brincar com o dinheiro do cliente. Eu tive agência, eu sei o pepino, que é muito difícil gerenciar bem uma agência. Tanto que eu vendi a minha. Eu falei, não, cara, não dá. Eu já trabalhei com muitas agências. Nossa, gente, eu acho que dá mais trabalho do que a equipe interna. É, muito, muito ma mais exatamente trabalho, Porque a equipe interna, ela está ali focada no seu. No Num negócio. negócio só, né? A, a agência não. A agência, ela está aqui agora com você, daqui a pouco está com outro cliente, daqui a pouco está com outro. Mas eu estou lá, acabei a campanha, não performando, precisando de alguma mudança... Ah, mas agora não dá, a pessoa só está disponível 5 horas da tarde, nisso já perdi um dia. Então, assim, é muito difícil fazer gestão de, de agência. Então, você tem que estar tá muito em cima, acompanhar muito os, os resultados. Então, funciona neste formato. Agora, se for a coisa, se contratou e deixou lá, aí é complicado. E uma, uma outra dúvida é agência versus frila, né? Quer dizer, a, a agência geralmente é uma empresa mais estruturada e por isso ela ela cobra mais. O Freela é o cara que você acha no Orkana, você vai lá, contrata um cara para fazer uma página, para fazer um tráfego e etc. E é o cara que é sozinho em casa trabalhando. Geralmente ele cobra menos, mas existem algumas vantagens e desvantagens aqui, né? uhum. para a gente falar de equipe interna. Às vezes eles cobram por hora ou por tarefa, então depende muito do Freela. Eu acho que é, é, o Freela, ele é uma figura importante no mercado do marketing muito importante, assim, você sempre vai precisar de alguma coisinha e que não justifica você ter um funcionário para fazer aquela ação pontual. Então você precisa deste mercado de frila dentro do marketing. Ele é, ele funciona e muito bem. Desde que você consiga saber fazer a seleção, né? Você o cara é bom ou não? Traz, né? Né? É, você tem que saber analisar o que vai fazer ou não. Eu acho que vai além de saber analisar, entender qual é o processo, em que momento você precisa de um copy, em qual momento é de, um, de alguém de um design, em qual momento você precisa de cada tipo de profissional para poder construir a sua campanha. É o que, que dá para frilar e o que, que não é. dá para frilar, né? Exatamente. Quando você contrata a agência, a agência tem essa inteligência do processo e o que precisa para poder colocar de pé uma, uma campanha. Quando você contrata o frila, você precisa conhecer o processo para poder realizar a contratação correta. É isso aí. E digo mais, assim, tá muito a necessidade do Freela, ela é muito atrelada ao tamanho do, da empresa, né? Ao, a maturidade do, do, da empresa, o, o tamanho dela. Por exemplo, para que empresas pequenas, ou eu presa, ok, Freela funciona. Eu não posso contratar uma equipe de marketing de oito pessoas agora, vou contratar um Freela, vou contratar uma pessoa que vai fazer um, um job ali ou não. Funciona. Então, é. se você tá pequenininho, é melhor ter um Freela especialista do que não ter nada. Mas... é é mais necessária ainda a gestão desse freela hum. até do que da agência, porque a agência já tem um, um, um nível de gestão maior. Mas o é freela bom, é isso. ele, né? É ele, pronto, ele tem que se autogerir e ele é um técnico. Então, o técnico se autogerir é muito difícil. Então, a empresa tem que gerir o freela, no final das contas. Sim. Exato, e o freela tem que ser pontual, porque se você demanda de um freela 30 dias por mês, ou seja, você está precisando de um funcionário, você não precisa mais de um freela. Freela só serve se for pontual. Então, se você está usando muito freela, cara, repensa, está na hora, talvez, de contratar a pessoa interna. Então, o Freela justifica nesses pontuais. Ah, eu preciso criar uma página de venda. Então, vou contratar um desenvolvedor para fazer uma página de venda. Eu acho que era o nosso caso com os posts, né, Eliane? A gente tinha ali os Freelas que faziam os posts e a gente acabou trazendo para o interno, não foi? Sim, exato. A a gente então, quando passa... a demanda é muito. É, passamos traz. pela fase do Freela, contratamos uma... Ag... Houveram várias fases <risos> no post. É contratamos é. um Freela numa época e depois a gente passou pela fase da agência e hoje a equipe é toda interna. É, e a gente tinha... O Freela que a gente contratou, eu me lembro, ele era bom, ele entregava no prazo, era né? era bom, ele era bom. Ele Só que a bom. demanda era muito grande, né? A nossa demanda era muito alta. E aí ele já não conseguia mais entregar porque era muita coisa. E como o Freela, ele não tá focado na gente. Ele tinha outros trabalhos, né? Então Isso aí. a demanda aumentou muito para ele. Aí eu lembro que a gente contratou uma agência, é, deu certo por um tempo também, mas a demanda aumentou, a exigência aumentou e a agência já não conseguia entregar eu não consegui também. Né? A agilidade que a gente precisa, Ah, era a agilidade né? o problema, é verdade. É, então eu precisava fazer, ah, precisa de coisas para agora, para hoje. Ah, não, eu não tem que colocar na demanda com dois dias de antecedência, um dia de produção, um terceiro dia de te entrega. Eu falei, cara, não, não rola, assim, eu tenho que fazer o um negócio lá agora. Se não performar, eu tenho que trocar, substituir em menos de três horas. Então o que não, que não estava casando era mais o time mesmo. Quer dizer. É, o, o, então, a gente vê bem que a maturidade uhum. da empresa tem a ver com o tipo de fornecedor que ela vai é contratar verdade. ou se ela vai contratar uma equipe interna. Exato. Eu acho que é a maturidade da empresa e a maturidade do processo. Em um determinado momento, a gente entendeu que precisava ter foco no Instagram e precisava mudar o, o jeito que a gente trabalhava com o Instagram. Então, num primeiro momento para teste, para ver se o que a gente estava fazendo funcionaria, contratamos os freelancers. E começamos a atuar com os filas. Funcionou, aumentou o nível de complexidade. Porque aí não era só post mais, precisava de vídeo, precisavam de outros profissionais. Aí passamos para a agência. E aí funcionou durante um tempo, enquanto fomos amadurecendo o processo. A hora que a gente entendeu exatamente o que era preciso, contratamos a equipe interna. A mais ainda. Era o Instagram, mas aí veio o TikTok, veio o Twitter, veio o LinkedIn, veio o Facebook. Aí começou a aumentar as redes. Eu falei, opa! <risos> é, é muita demanda, são muitos canais hoje que a gente tem de, de comunicação com o público que a gente precisa estar presente, ter conteúdo. Então aumentou muito, não só o próprio canal, mas mudou canais, né? Isso. É, eu vejo que a, a dificuldade que um dono de empresa tem, uma pequena e média empresa, de contratar, uma equipe interna, é porque ele não sabe gerir essa equipe. Ele não sabe gerir a equipe. Ele não sabe o que eu faço com essa equipe. Né? Que a gente oh, discute isso uma outra vez. É... Então, e uma outra coisa. Vamos falar de é equipe que... interna. Então, quer dizer, vantagens do Freela. É barato, mas você tem que gerir. Muito. Ele. vantagem da agência. Ela já tem um nível de gestão, mas ela tem um monte de cliente e você tem que gerir também. Você tem que cobrar. Você tem que cobrar os resultados. Isso. E... Vantagem da equipe interna é estar tá 8 horas por dia trabalhando, só que você tem que gerir essa equipe também e é uma gestão muito mais próxima porque eles estão realmente falando, cara, o que, que eu tenho que fazer agora? Hum. A agência meio que já tem um pouco isso. E o frila como é uma coisa muito tech faz post, ele já sabe como fazer o post. Mas a equipe interna estão lá esperando, o que, que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer essa gestão. B vamos começar a falar de quais são os papéis que é, da, da equipe interna de marketing Mas, obviamente, deixando claro para todo mundo que está escutando aqui Que você não precisa ter tudo isso A gente tem porque a gente já é uma empresa Com uma maturidade grande no marketing No comercial e etc Mas, é, eu, eu listei aqui um monte de papéis aqui: O gestor O coordenador O designer O analista de tráfego Instagram O analista de tráfego Google Copywriter Social media uma pessoa de automação, um videomaker e um editor de vídeo. Vamos discutir um pouquinho isso, como é que isso aqui funciona dentro do I Believe? Eu acho que antes da gente falar isso, vamos falar um pouquinho sobre como, como que a gente chegou nesse formato atual. tá? Qual é o combinado que nós temos com o marketing? É investido no marketing uma porcentagem do faturamento. Então, obviamente, a gente não começou com todos esses papéis. Por quê? Porque existe um combinado entre eu e a Eliane, que existe, de acordo com a porcentagem... Do, conforme a empresa cresce, tem uma porcentagem que é reinvestida no marketing. E aí eu, dá espaço para ela poder ir crescendo e estruturando o time. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria pontuar aqui é que parece que todas as áreas, todas as vagas do, do marketing são extremamente, cria, extremamente criativas. Desculpa, vamos falar um pouquinho desse, desse ponto do, do percentual? Porque tem um, um ponto aí que é o seguinte... O nosso percentual é 10%. 10%. Então, 10% que a gente fatura, a gente investe no marketing. É, só que, pra, então, é muito importante é, para quem está ouvindo a gente entender essa conta. Se a gente fala que 10% do faturamento é investido no marketing, isso quer dizer que se a gente investe 10%, a gente tem que faturar 100% para continuar investindo 10%. Isso. Mas se a gente investe 10% e fatura 80%, a gente no mês seguinte não vai... Faturar, a gente não vai investir 10, a gente vai investir 8. Isso. E se a gente investe 8 e fatura 60, no mês seguinte a gente vai investir 6 e não é, 8. O que, que isso quer dizer? Que a gente força o time todo para aumentar a verba de marketing a ter um ROAS, um retorno sobre investimento, maior do que 10. Porque, por um acaso, o nosso ROAS é 14, 15, então a cada mês a gente aumenta o investimento. Só que, se a gente tivesse um ROAS menor do que 10, o que aconteceria é que a gente ia diminuir o investimento. Naturalmente, por quê? Porque não está dando o ROAS que a gente precisa para ter uma empresa bacana, lucrativa etc. e etc. Então, essa, esse percentual acaba sendo uma, acaba sendo uma, um, uma, uma trava para a gente não investir mais se o ROAS estiver ruim. Tá? Só e trazendo nós? o índice aqui antes, Renata, Roas, retorno sobre investimento... Em anúncio. Em anúncio. Sim, isso. E eu acho que não é só isso. Ele traz a possibilidade de um crescimento estruturado. A gente nunca vai ter um mês que a gente vai ter mais clientes ou mais leads do que a empresa consegue suportar. A hora que você atrela 10% de crescimento sobre o faturamento, 10% de investimento Sobre o faturamento, a gente vai crescendo de uma maneira estruturada, sem fazer loucura, de forma conservadora, para que todas as áreas consigam se comunicar. E a gente consiga estruturar a equipe de marketing sem, sem grandes mudanças também, de forma estruturada e de forma consciente. Quer dizer, o fluxo de trabalho... Ele continua fluido. Fluido. Não é que um dia a gente investe, sei lá, 100 mil em um mês, no outro mês a gente investe Isso. 500 mil. Né? Isso. Isso aí, o fluxo é, continua. grandes saltos, assim, acaba prejudicando mais do que ajudando. Prejudicando a empresa né? inteira. A gestão Verdade. da empresa fica comprometida é. porque você estressa demais a máquina. A máquina está é. preparada para ter, sei lá, tá 200 clientes, salto. de repente, de um mês para o outro, você vai para 400. Não dá. Isso. A máquina estressa, né? É. Você, Beleza, não tem bom? Equipe, você não tem equipe, aí você não consegue atender. Não chega no comercial, ter, não chega cliente, no atendimento, é, não chega na entrega. Aí você começa a pegar os outros departamentos <risos> também, prejudicar todo mundo. Isso estressa então, isso o time, né? Exatamente. É, faz muito tempo já que eu, há mais de 10 anos que eu estou em gestão de, de departamento de marketing e sempre, não é agora, mas sempre, eu trabalhei junto com o financeiro. <risos> o marketing era mais próximo do financeiro do que o comercial. Então, a gente já fazer o planejamento dos próximos anos com base no financeiro, controle financeiro, ah, a gente está projetando isso, tem que ter esses produtos, a rece... sempre, então o financeiro que dava o norte, né? Então... É, e, e muito dono de empresa não entende isso, ele acha que o marketing é a agência gerando lead, acabou. Ou que vai inventar a meta e o budget da cabeça, né? Quanto você quer investir o mês que vem? Ah, acho que isso eu vou aí. investir 50 mil. <risos> e não é isso, né? Não. A composição do, do investimento versus resultado, ele é uma composição macro, em cima de comercial, em cima de quantidade de pessoas no marketing, quantidade de dinheiro que você vai pôr no tráfego, expectativa de retorno. Então, tem uma E quantas série pessoas a empresa consegue suportar como novos clientes, né? Até isso. a entrega do próprio produto em si. Se a gente tem aí um, um, alguma coisa, alguma limitação de entrega, você pode vender até tanto, a partir disso você não vende mais, porque a gente não entrega. Então, tem um monte de empresas que têm limitação de entrega. Você também tem que ver isso. Então, não adianta você falar assim, ah, olha, colocou 100 mil ali no tráfego, você tem que trazer 100 clientes, mas eu só posso entregar para 50. E aí, perdendo dinheiro, então não precisa. Trabalhe em cima dos 50 que você precisa colocar para dentro depois você vai em busca dos outros. Legal. Vamos falar um pouquinho da, da equipe interna. Isso. Hoje, a gente tem essa equipe com várias... É, vários conhecimentos, né, especificidades aí de, de cada pessoa, muito porque é da nossa demanda. Então, assim, adianta você contratar amanhã uma pessoa de automação, se você nem ferramenta tem? Não adianta, não precisa. <risos> então, entenda Mas, o que... O que é uma pessoa de automação? É, o que que ela entrar no faz? detalhe, entenda que se você vai contratar uma pessoa, você precisa necessitar dela ou seja, eu preciso, eu tenho um monte de sistema. Então eu tenho o meu sistema de automação de marketing, eu tenho um sistema que ele tem que integrar e conversar com o CRM, eu tenho um sistema de fazer mensageria de, de WhatsApp, de e-mail marketing, um monte de coisas. Para fazer todo esse fluxo entre um sistema, uma plataforma que manda a mensagem para uma outra plataforma que manda para o comercial e não sei o que, e retorna informação, de um dashboard de dados, eu preciso de ferramentas. Essas ferramentas, eu preciso de uma pessoa técnica para fazer essas integrações. E em algumas empresas, eles colocam TI para fazer. Aí, esse funcionário ou está dentro do TI ou está dentro do marketing. No nosso caso, está dentro do marketing porque a nossa demanda ali é bastante. Tenho muitas plataformas ali e a gente briga muito por dado, né? Informação de onde veio aquela venda. precisa preciso saber exatamente de onde a pessoa começa o primeiro clique. <risos> então, eu tenho muita ferramenta porque eu preciso saber tudo. Então, eu tenho essa pessoa. Ah, mas eu não tenho nenhuma plataforma, nenhum sistema de, de gerenciar lead. Para que você precisa de, da pessoa de automação? Então, não precisa. Então, ah, o cargo está de acordo com o que você precisa ali na sua demanda diária. Ah, eu faço muita postagem em Facebook, Instagram. Então, você precisa do social media As redes sociais, ela é o canal principal? Contrate social media Ah, agora eu preciso fazer tráfego, mídia. É o outro perfil. Então, não é a mesma pessoa. Eu, geralmente, colocam sempre a mesma pessoa Exatamente. O cara que faz o conteúdo é o cara que tem que fazer o tráfego. São competências totalmente diferentes, né? São habilidades é totalmente diferentes. Diferente. E o objetivo do conteúdo também é completamente diferente, né? Exatamente. Muda tudo. Então, são profissionais diferentes. O social media, ele está... Ele está de olho no que performance, no Instagram, no, no YouTube, em to, qualquer canal. Está de olho no que funciona ou não funciona, o que, que as pessoas interagem ou não. É, qual é o alcance, quantos cliques levaram para a página de venda, quantos venderam. E aí, por aí vai. Então, essa pessoa está focada em gestão de redes sociais, comentários e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho aqui quais são, as, quais são os cargos que existem dentro do nosso marketing para você poder comentar, tá? Nós temos o coordenador. O é, tem a RED primeiro, o né? O então, RED, né? Tem a RED, a, a Eliane. Você, beleza. Aí nós temos o... um coordenador. Aliás... olha o RED, gente. O RED tem que ser <risos> <risos> casca Tem que ser casca grossa. Eu também acho, exatamente. De o qualquer o head, área, inclusive. É, né? de qualquer área, exatamente. Sim, tem, tem que, que casca ser casca grossa. que ser casca grossa. Tem que saber um pouco de tudo. Falando do principal, então... Não você... pode ter braço curto. Não né? pode. Você... Braço curto, para quem não sabe, quer dizer, aquele cara que fala, ah, mas isso aí eu não vou fazer não, porque não é da minha área, porque eu não estou afim, porque eu estou com preguiça, porque né? tem que ir lá e fazer. Tem que botar a mão na massa. É, é, e ele tem que saber, né? Então, por exemplo, ele hoje tem... eu falo, eu tenho uma equipe, legal, tenho uma equipe de oito pessoas. Se eu não souber do que cada um faz, se eu não souber a operação como funciona, eu não tenho como cobrar. Teve um tempo, acho que foi um ano retrasado, antes da, da, We, da We Believe. Eu... Eu, eu comecei a trabalhar com uma pessoa... A gente mudou o formato de site, então a gente tinha que trabalhar com linguagem, com linguagem HTML. Aí eu falei, puta, eu não conheço nada de HTML, eu não sou desenvolvedor e agora? Para eu conversar com a pessoa que estava lá fazendo o desenvolvimento, no mesmo nível, eu falei, vou ter que aprender. Aí ela vai eu estudar, entender os problemas, como funciona, por que isso aqui não funciona no mobile, por que isso aqui funciona na web. Então, eu fui, eu tive que entender para eu chegar com a pessoa e conversar de igual para igual. Então, se você não fizer isso, você não sabe gerir ninguém. O gestor de tráfego, se eu não souber como funciona um anúncio no Facebook, ou no Google, ou no TikTok, ou no LinkedIn, não tem como eu gerir. Como você eu não consegue conversar, né? Não consigo cobrar. Se a pessoa me fala, eu vou ser obrigada a aceitar, porque como eu vou argumentar? Como eu vou saber se está certo ou está errado? Então, o Red, ele é uma figura muito difícil de achar mas e muito importante. Muito importante. Então, começa por ele... Porque ele vai dar estratégia, ele vai acompanhar, ele vai cobrar os resultados, ele tem a responsabilidade da meta de toda a equipe. Então, essas oito pessoas que estão ali, você é, tem que gerenciar todo mundo e cada um com atividade diferente. Então, imagina que a figura do Red é importante, muito importante. Digo que não só para a equipe, tá? Porque é o Head... A Eliane que chega para a gente e fala assim... Olha, Renata, você tá com uma ideia legal. Conrado, essa sua ideia é ótima. <risos> Mas, Mas neste é momento, não vai ser bem assim. É o over delivery da Eliane. <risos> Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui. Contrate um Head que... Você é dono da empresa. Contrate um que peite você. Contrate um Head que peite você. Que fale, bicho, isso aqui não vai dar certo Não, mas eu quero, cara, não vai dar certo Se você quiser, beleza, mas não vai dar certo Por causa disso, disso, disso, disso Contrate um head que peite você E eu gosto de gente que me peite Não quero gente que fale amém pra mim Não, cara, eu, as minhas ideias eu sei que são boas Dentro da minha cabeça, mas a cabeça dos outros eu não sei se são boas <risos> A hora que chega lá na operação Na parte prática, aí você tem que falar assim Isso funciona, isso não funciona Muitas ideias são ótimas para assim, putz, legal, vamos praticar, isso aí é muito viável Vamos fazer mas algumas coisas, tem algumas travas. E assim, hum, lá na operação não funciona tão bem. Não é bem assim que vai funcionar. Ou se você fizer isso, você vai atrapalhar aquela outra coisa. Oh, se você fizer isso, vai dar aquele outro problema. Eu, eu sinto assim, a minha obrigação é sempre falar. Ah, que, que, que vai mesmo. dar errado. Que <risos> a, a minha obrigação é falar, porque eu sei do que, que vai acontecer. Eu sei a operação. Então, eu sei que dá errado. Mais ou menos assim, sabe aquela campanha que você combinou comigo, Renata, que você quer... X Leads, se você criar essa nova campanha, eu não te entrego. E ela fala isso direto, gente. Não, aliás, eu vou contar uma história aqui que <risos> eu, cara, eu gosto muito de Google. Eu adoro Google. Bicho, pra mim, Google é vida. E eu fui um dos primeiros caras no Brasil que tirou certificação Google e tal, etc. Só que Exatamente essa frase, um dos primeiros caras que tirou certificação do Google, eu tirei certificação em 2008, 2009, sei lá. Que fundou. Era um outro Google, eu quase que fundei o Google exatamente, né? E aí um dia eu cheguei para a Eliane, vi uma campanha e falei, não, essa campanha aqui, ó tem que mexer aqui, tem que mexer aqui. Fui lá, a campanha estava performando, eu fui lá, mexi na campanha, destruí a campanha. A campanha parou de performar. Eu nunca mais botei a mão. Você <risos> voltou a falar eu te avisei, né? Não, então, mas é quase isso. Assim. Isso acontece, mas eu avisei antes. De certa forma, eu fiz o meu papel Não, você antes. Avisou, você avisou, você mas avisou. Mas já aconteceu de nível maior. Então, às vezes, eu, ai, foi lá, atrapalhou dois dias, três dias de venda, beleza, já vou lá e recupero. Mas aconteceu uma situação numa empresa anterior que foi maior o problema. A gente ia para um evento, evento de exposição, stand, um monte de coisa. Evento grande. Viagem, era outro estado. E aí eu falei assim, gente, mas vocês vão pra lá fazer o quê? Porque iam vender um produto que não existia ainda. A, pro, a projeção de ficar pronto o produto era de um ano. Mas já queria no evento. Eu falei, vocês vão fazer o quê? Neste evento a gente vai ter um baita gasto. Tipo, 300 mil reais aí de custo para fazer este evento. E chega lá e vai fazer o quê? Eu não posso vender nada para essas pessoas. <risos> Você tem certeza que vocês querem ir? Realmente, é um dinheiro que não vai retornar tão cedo. Não, vamos. Então, eu falei, beleza. Meu papel foi avisar antes. <risos> e a empresa falou, vamos. A gente vai ir mesmo sabendo disso tudo, beleza, vamos. E aí, tudo bem, eu vou lá e faço o um melhor. Não deu resultado, mas eu avisei antes. E aí, vai da, da, da maturidade da pessoa de entender. Ok, talvez não seja o momento, funciona ou não funciona. E se quer arriscar, é o preço do risco. Vamos perder esse dinheiro para arriscar. Então, o Conrado é jogador de pôquer quase. É o All-In, É, sou All-In, cara. Por isso que eu tenho Conrado... vocês pra salvar a empresa de mim. Conrado é All-In. Falei assim, ah, vamos arriscar tudo, 100%. Aí eu falo, calma, vamos fazer uns um 50%. Mas eu tô mudando, eu tô mudando, eu cara. Eu tô mudando muito, cara. Vamos fazer devagar, porque de repente, quando você faz o all de repente você perde tudo. Eu é, não, não, não sei essa... Eu tô mudando, eu tô, eu tô fazendo um trabalho interno aqui. Eu tô, eu tô um homem diferente diferente, cara, diferente. Não, é, tá, tá mudando né? bastante. De um tá ano pra cá, tá mudando, tá mudando bastante. Eu já né? sou um pouco mais conservador e tal, mas é verdade. Mas o, o lance é, isso aqui, muito pro, pro dono que tá escutando a gente aqui, é, contrate gente boa para começar e escute essas pessoas. Tem uma frase que é, é eu não sei de quem, não sei se é do Steve Jobs, não, não é do Steve Jobs, não, é de outra pessoa. Contrate gente boa e saia da frente dessa pessoa e deixa ela trabalhar. Ela deixa ela fazer o trabalho dela. Por isso que você contratou. Você vai contratar um pangaré, aí putz, você vai ter que ficar olhando o tempo todo. Tá? Contrata gente é. boa. Deixa a pessoa trabalhar, deixa a pessoa fazer aquilo que ela foi contratada por você para fazer. Né? Então, papel do Red. Beleza. Isso. Vou falar para tá, tá, tá os falando, outros, por... tá? Aí nós teríamos um coordenador, um design. Um está é. no coordenador. Quer dizer, head e coordenador. Qual é a diferença? O RED ele é muito mais estratégico, né? então ele está muito mais é, preocupado com todo, com a visão geral, do que com uma campanha que está no ar. Ele. Então ele tem uma visão muito macro, é aí que precisa estar tá integrado com o comercial, com o financeiro, com atendimento. É, então ele é muito mais estratégico do que operacional. Né? Ele faz também a integração com outras áreas, né? o Exatamente. coordenador fica muito dentro da área, o, o RED ele conecta com outras áreas também. É, e geralmente ele é que traz a estratégia, ele que traz a meta, ele que traz a demanda. Então, ah, olha, ah, decidimos uma ação com comercial que a gente vai fazer um funil assim. A gente decidiu no, decidiu no nível estratégico, então precisa descer para o departamento. Nível estratégico quer é. dizer discutindo com as outras áreas, as né? Outras os áreas, heads com os redes das outras áreas, né? Com o gerente, né? CEO, com o dono, exatamente. E aí, de repente, aí você vai descer para o departamento as demandas. Então, ó, da dessa ação toda que a gente vai fazer... Essa parte aqui é do mar. Então, ó, fazer isso, isso, isso. E geralmente essa figura do coordenador ou supervisor é a pessoa que vai ajudar na operação. Então, você traz a estratégia, vão fazer isso, isso, isso, tal data, tem que fazer assim, beleza. Aí o pessoal, ele ajuda na, na operação do dia a dia. Então, fulano, você já fez isso? Ciclano, como é que tá essa parte? Deixa eu ver se está certo, se tá errado. É muito no... Geralmente, não, nem sempre tem essa figura. Então, nem Sim, sempre exatamente. Se a tem É, que eu falei, a gente é. tem é. a gente já tem uma estrutura mais robusta. Né? O coordenador vai depender da quantidade de, de colaboradores dentro do time. E né? da demanda. E da demanda. Né? Se for um time pequeno, talvez não precise de um coordenador. É, aí o próprio Red e, faz isso. E o Red, ele, ele vai além da, da, da estrutura apenas de realizar funis ou realizar campanhas. É com o Red que a gente discute construção de novos produtos, viabilidade de novos produtos. Como que penetra no mercado, é com rede de marketing que a gente conversa esse tipo de coisa. E o coordenador vai pegar essa estratégia que foi desenhada. Que já, tá já está pronta. Que já está pronta. E vai definir. forma do projeto. Né? Quem faz o quê, quando e como. Tá bom, é. Legal. Daí a gente tem. O designer. O designer é óbvio, né? Fazer artes em geral, né? Pra... Não importa para o canal, ah, vai para site, vai para as redes sociais, sempre o designer que faz design. Designer é. É uma é uma figura, primeiro, que ela tem que chegar pronta, não dá para você contratar um cara para ensinar ele a ser designer, tem que chegar pronto. E por isso mesmo, não é tão simples de você achar no mercado, porque caras bons, eles, têm muitos que são frilas e tal, então até onde dá para terceirizar isso para um frila ou para uma agência? Para uma agência não, porque a agência vai pegar tudo, né mas para um frila e até onde, ou a partir de onde, a gente tem de fato que contratar um cara para ficar interno. Quando você tem muita demanda, tem que ser interno. Como eu falei, se você precisa fazer uma postagem no Instagram e a agência ou o Frila falar ah, vou te entregar amanhã e você precisa fazer essa venda hoje, perdeu. Então, dependendo da sua demanda, tem que ter interno. Ah, eu, eu uso arte uma vez por mês. Ah, ok, Frila. Então, depende da demanda. Se você tem muita demanda, você precisa sempre criar alguma coisa, arte, alguma arte nova, tenha interno. Só que também tem que tomar cuidado com o designer, porque tem design de Canva hoje e aos pontos, né? Então, tá, facilitou essas plataformas aí de criar arte, facilitou muito. Designer de Canva, cara, <risos> olha isso, é verdade, A é uma nova profissão, né? <risos> designer de Canva. Né? É, tá cheio. Canva, aí... para quem não sabe, é uma plataforma, tá? É um, é um aplicativo de design, ah. tá? Que você monta lá os seus as suas artes. Tem arts, vários, e ah, esse aí eu acho que foi um dos primeiros, mas tem vários já no mercado. E aí tá cheio de gente criando artezinha pelo, por esse aplicativo. Só que daí quando você vai passar uma demanda maior, precisa de criar uma landing page dentro do, do Photoshop. A pessoa não sabe nem abrir, então tem que tomar cuidado. Quando você fala de design e o nível de design que você precisa, é Adobe. Não tem... São programas maiores, programas que são técnicos. E que se a pessoa não tiver curso e, e estudado sobre isso, não vai conseguir fazer. Tem que chegar pronto. E tem o que, que a gente pronto. pode cobrar de um design? Aí você cobra muita coisa. Além da produtividade, coerência com a marca... É... Tem noção de leal, de, de, de, de, né? de identidade visual, disposição dos itens. Tem uma outra coisa importante também nesse tema, que é o designer que consegue montar é, o front-end ou o designer que monta só a arte. É o designer que realmente implementa aquela, aquela arte no HTML já ou o designer que entrega um JPEG. Isso, é. Normalmente... Vai, você vai precisar mais desse design que vai entregar as artes mesmo, porque daí o uh, quanto você vai para uma aí depende muito do departamento. Se você tem realmente um, um, um processo onde eu crio é, páginas de HTML e aí eu preciso que o design crie o Photoshop primeiro, ele é um processo um pouco mais complexo, não é todo mundo que, que joga esse jogo, não. E aí você vai lá, tem que criar e aí é, outro, é outra complexidade, imagina que você tem que criar uma página gigante dentro do Photoshop com layout, incrível com conteúdo, exposição de um monte de coisa. E aí depois você manda para o desenvolvedor que ele vai pegar aquilo ali e colocar em código HTML. Então é, é bem mais complexo, mas não é necessariamente isso. Hoje em dia, Wordpress, alguns sites aí que são mais fáceis de mexer. E não necessariamente a página precisa ser bonita, ela precisa ser funcional, funcional e não precisa ser feia. Quer dizer, ela não pode ser feia, hum. mas não quer dizer que ela tem que ser uma obra de arte. É. Né? É. Ela tem que ser funcional, <risos> tem que ser leve, Exatamente. tem que carregar rápido. Então esse jogo do designer com... O Desenvolvedor tem que ser o um jogo tipo marketing é. comercial porque tem que ser fluido o negócio, né? O design tem que ser bonito o suficiente, mas é, carregar rápido, principalmente e ser fluido, as pessoas conseguirem é. ver, principalmente no celular. Né? Então, Talvez esse design tem que pensar nisso, né? Isso. E o próximo cargo, analista de tráfego. É o gestor de tráfego, analista a pessoa que faz mídia paga. Esse cargo aí também é... <risos> que chamam de gestor uh, de tráfego, eu já... acho a palavra gestor um exagero, assim, <risos> para esse cargo, <risos> né? É, mas é muito comum no mercado, assim. Esse é um cargo, assim, bem fundamental ali, né? Para quem vive quem faz muito tráfego, muita mídia, né? Que faz venda, captação de lead, alguma coisa assim. A mídia, é fundamental. Então, você não pode ter uma pessoa mediana. Não pode. Tem que ser uma pessoa inquieta, tem que ser uma pessoa... Analítica, capacidade né? analítica muito grande para analisar dados, porque assim como eu falei, é diferente do social media que ele não vai cuidar de mídia paga de anúncio, porque são plataformas diferentes, o próprio o, o sistema que você faz anúncio é outro não é dentro do Facebook, nem dentro do Instagram <risos> é outro gerenciador e aí tem que saber lidar com tudo né? saber analisar performance onde que tá o problema, ah, é saturação é público, é concorrência, onde que tá então tudo, é, é um monte de, de de complexidade aí que entra nesse cargo e ele, muitas vezes a gente tem a, a demanda e aí ele começa a executar, beleza. Funcionou uma semana, na semana que vem o seguinte caiu, por quê? Então tem que fazer uma série de análises ali para fazer e a pessoa tem que ser proativa, né? Olha, esse anúncio aqui parou de performar. Ah, é o criativo? Então muda o criativo. Então não dá pra você ter uma pessoa extremamente passiva, uma pessoa que não faz teste, então, esse, esse cargo ele é muito importante mesmo. É, e esse cargo tem vários níveis, né? Porque tem o ferramenteiro puro, que é o cara que só sabe mexer na ferramenta ponto, é. tem um cara que já tem uma capacidade analítica do que está que acontecendo, um cara que já conecta com o financeiro para saber o quanto que está colocando de dinheiro e quanto está voltando. Então são vários níveis. E, e daí, obviamente, que quando a gente chama de gestor de tráfego, um cara que sabe só mexer na ferramenta, só apertar botão, cara, esse cara não pode ser um gestor, ele é um cara que sabe apertar botão. O gestor é o cara que se conecta com outras áreas também para entender que o tráfego é uma máquina de comer dinheiro ou uma o máquina de gerar dinheiro. <risos> né? certo, exatamente. Pode comer muito dinheiro. Pode comer muito dinheiro. Né? Uma máquina devoradora nada. de dinheiro. Exatamente. Né? Porque ele vai gastar. Gente, é, anúncio é isso. A, ou o Google ou o Facebook, ele vai gastar. Quanto você colocou lá de verba diária, ele vai consumir. Se você vai ter retorno ou não, é outra história. Ele vai gastar sempre. Então, se você não controlar isso... Não ficar acompanhando, esse caco tá bom, esse rosto tá bom. Se você não controlar isso, a mídia não vai gastar, porque eles querem ganhar o dia deles. Então, cara, é o papel deles. Por isso que o head é o cara que tem que controlar os indicadores. Muito, todo é. dia. Pra saber se dia. tá voltando e ou não. E é diário isso. E é diário isso, diário. exatamente. exatamente. E a outra coisa é, um, um cara que... É, hum. O que a empresa geralmente tenta contratar? Um cara que entenda de Google e de Facebook barra Instagram. É, a minha opinião é que esse cara é um, é um pato manco, quer dizer, <risos> é, é, ele faz, assim, obviamente que existem pessoas com bem mais experiência que conseguem gerir os dois, mas ele trabalhou muito tempo com um e depois muito tempo com outro, porque aprender Google e aprender Facebook e Instagram são duas escolas que são muito longas, tem muita coisa para aprender e, dinâmico, e toda que hora muda, tô... isso, toda hora muda. Muda toda, né? toda hora. É, o ideal seria ter as duas pessoas, né? Duas pessoas, uma <risos> para Facebook e Instagram o e o outro para Google. Dois gestores de tráfego, de, analista de tráfego diferente, cada um com a sua função, até dependendo da demanda necessário porque de repente tem, a gente mostrou para ela um print uma vez, a gente estava com 150 campanhas no anúncio, do Facebook, Facebook barra Instagram. Como que você gerencia 150 campanhas e mais a do Google, e mais a do TikTok, e mais a não ser... Da é muita não coisa. e de repente <risos> o cara que vai também fazer campanha de mídia de mídia de mídia programática o cara que vai fazer campanha no sei lá em outros outras fontes de tráfego diversas, né? Sim. Então não dá, tem é, que dividir. Dependendo do volume o ideal seria dividir mesmo, então ter duas pessoas aí cada uma na sua mídia porque está focada, né? Então, e para não... começar o ideal é começar com um que seja bom em uma mídia. Não um que seja é bom nas duas. E aí eu isso, qual o canal melhor, né? Isso que eu ia te falar, isso. E aí você escolhe qual é o canal que conecta com a sua empresa. Com Sim, como... é isso daí. Quer dizer, se você é um negócio de necessidade, vai geralmente para a Google. Se é um negócio de desejo oportunidade, geralmente vai para o Instagram. Isso. E aí, beleza. Então, esse cara é uma análise de tráfego que é muito Sim. importante numa empresa. se assim A minha opinião é que se o, o, o dono da empresa tiver que... E escolher uma pessoa para contratar, contrata esse cara primeiro é. e faça uma boa gestão dos indicadores desse cara. Tá? É, é o mais importante esse cara, porque ele gera a demanda é. e o dinheiro necessário para contratar é. todo o restante. Exatamente. O é. que mais? Depois temos um copy. Ah, o copywriter, hoje em dia, é uma profissão que está tá crescendo bastante, mas é o antigo, a linguagem é, publicitária. Né? O redator publicitário. <risos> é, o redator né? publicitário. Antigamente falava assim... É, Fundamental, porque assim, você vai colocar uma pessoa... É que... É, abri um parênteses aí. Você bem mais... Paciente. No Brasil, o redator publicitário veio como criador de manchetes engraçadinhas e não foi o cara que realmente escrevia uma copy. Nos Estados Unidos, o copywriter de fato é o redator publicitário desde lá da década de 70 do marketing direto, que foi de lá que saiu uhum. de fato a, a, a, a ciência do copywriting. Mas no Brasil, isso chegou aqui totalmente desvirtuado. Então, é, o copywriter é o cara que escreve com os gatilhos mentais, é. que ele sabe como criar uma big idea e etc. Vai criar linguagem persuasiva, vai te convencer a comprar aquele produto. É assim, o porquê que aquele produto ele é ótimo. Então, é o cara que vai conseguir persuadir através de texto. Porque assim, quando chega para o vendedor, está fácil. A habilidade do vendedor diretamente com, com, o, com o cliente, ou possível cliente, é fácil argumentar, conversar, entender a objeção. No, no, na internet, lá no marketing, não é. No marketing, eu preciso convencer essa pessoa a entrar ou ela se interessar pelo nosso produto através da, da argumentação. Então, é muito complexo isso. Então, você precisa argumentar e explicar, assim, cara, entra, é uma boa oportunidade aqui, entra, tem um produto em legal. Em segundos. Exato, porque imagina, na timeline a pessoa tá passando ali, ela tem menos que isso para chamar atenção ou não. E aí, fora isso, ela vai, depois para a página de vendas ou página de... ou link page. É, e aí, lá começa uma estrutura enorme de convencimento da pessoa a entrar. Então, fazer esse texto não é simplesmente pegar e jogar lá características do meu produto. Pronto, joguei. <risos> então, tem as pessoas cortam o caminho muito nessa questão de copy e vai lá e colocar ah, meus produtos, características do produto, coloca numa página de venda e acha que isso é o suficiente. Às vezes funciona, mas às vezes vai ter, trazer menos resultado do que se você tivesse uma copy mais elaborada. É. Pessoal. Dentro da COP também, vários níveis ali, né? Do, do anúncio, depois da página, depois do é. script do vídeo que o, que o Conrado vai gravar, por exemplo. Então, tem toda uma estrutura e todas elas têm que estar elencadas uma na outra, né? E o COP ajuda também em todo o material que vai para o comercial. Então, normalmente, Exato. os scripts do comercial são escritos pelo COP. Então, o COP ajuda em toda a estrutura de comunicação da empresa. É, mas se... Uma, um dono de empresa agora fala, meu pai amado, <risos> eu já até perdi a conta, que fala de novo a lista. Né? <risos> Mas o que, que eu aconselharia? Dono de empresa, estude persuasão, tem vários treinamentos, a gente tem treinamentos inclusive sobre isso também. Assuma esse papel de escrever o script. Pode não ser o script perfeito, pode não ser o anúncio perfeito, mas se você colocar lá o básico, os fundamentos de persuasão, colocar lá a prova social, colocar autoridade, colocar um vídeo de demonstração, já vai funcionar muito bem. Mas é mais fácil o dono de empresa aprender isso, que ele pegar lá um mês, ele vai ficar razoavelmente bom nisso, para dar resultado, do que ele aprender tráfego. Porque ele já faz isso. Ele já faz isso naturalmente. É, isso na tá venda. Né? Ele vende então contrate um cara de tráfego, ah. aprenda, copy e depois on quando você tiver uma ou um frila exatamente de copy. quando você tiver uma estrutura mais robusta aí você pode contratar um cara a gente tem isso de novo Sim. porque a gente tem uma estrutura tem. robusta não vai começar desse jeito nem a gente começou assim também exatamente. e a ideia é só demonstrar uma estrutura para que cada um avalie o que faz sentido na estrutura da própria empresa isso e uma coisa que você falou que é muito importante também é o o, o dono da empresa ele, ou a dona, né? ele tem que ter o, a percepção clara de como é o processo de vendas dele, para ele saber quem ele contrata, Isso. seja de marketing, seja de comercial, porque marketing faz parte de um departamento que a gente chama de revenue, que é a receita, que é marketing e vendas. Não existe marketing, barra, e depois vendas. Não, existe revenue, que é marketing e vendas, é tudo junto. Tem que Hoje, nas empresas, eles têm um, um cargo que é o diretor ou gerente de revenue, ou seja, de receita, que engloba marketing vendas e abaixo dele tem um head de marketing e um head comercial. Então, a, o, o dono muitas vezes é o head de revenue sem saber disso. Ou seja, como é que gera receita? E, e daí você começa devagar entendendo o processo e contratando por demanda. Isso. Qual o próximo que está na nossa o lista? Próximo é o social media. Então Nossa, vai lá, Eliane, o social, social media. media. Olha que figura importante essa também. Porque né, o Conrado fala, eu não quero ser escravo no Instagram. Né? É, existe famoso. a classe dos empresários escravos no Instagram. Cara. É isso aí. É, e o social media tem a missão de, te, de livrar o Conrado de ser escravo do Instagram. Né? Então é a pessoa que tem que movimentar todos os canais, é, ser o Conrado Adolfo ali na frente do, dos canais. Né? Que não é um caso de tráfego. Não, nada a ver com o travel. ele nem sabe usar, entrar na plataforma de anúncios. É uma outra pessoa, uma outra competência. É um cara de engajamento, né? É, muito hum. engajamento, analítico muito. Porque assim, é, ok, se você, de repente no seu negócio você tem o objetivo de, ser, de ter, aumentar engajamento, de ter curtida, de ter outros, outras metas que não venda. Que são indicadores de meio, né? não são é, indicadores de fim. Né? Exato, então dependendo da, da empresa, ok, você vai ter esse tipo de meta. No nosso caso, a nossa, nosso, nossos canais, eles são com foco em performance, em venda. Mesmo então, o conteúdo. Mesmo. Porque mesmo muita gente conteúdo. acha que performance é só tráfego pago, mais anúncio. Não, o conteúdo tem que ter é. também métricas de performance, de vendas. De venda exatamente. Então, a nossa meta, ela é venda. Então, quando você fala, ah, fiz um post. Ah, ele não, o engajamento foi super baixo. Maravilha. Deu picos de, de acesso ao link da bio que foi para a página e vendeu. Não tô nem aí com engajamento, entendeu? Então às vezes você tem que analisar qual que é a meta, qual é o objetivo do seu perfil, do seu canal e aí construir todo o conteúdo, todo o posicionamento em cima desse objetivo. Se o nosso objetivo é vender, é apresentar produtos, é trazer soluções, então o seu foco é esse e a sua métrica também é diferente. Então não adianta eu cobrar, se o meu objetivo é esse, não adianta eu ficar cobrando engajamento, porque geralmente são é, é, ações diferentes. Se eu quero engajamento, eu vou querer curtir, comentários, tipo de coisa. Se eu quero vender, eu quero que a pessoa saia daquele post e vai para um outro canal. Um outro local de venda. Então, aí é isso que você tem que saber analisar. Então, por isso que eu falo. É, o objetivo, da, o objetivo principal, todo o conteúdo voltado para isso e as métricas também. A, as análises em cima desse resultado, dessa métrica. É, e, e aí cabe um ponto também que é... é a quando a gente contrata a agência, né, quando o, o, quem está escutando a gente, o dono, contrata a agência, a agência geralmente vai trazer um indicador meio, uhum. porque ela não tem controle da venda, porque ela não está dentro da tua empresa. Então ela vai trazer ah, quantas curtidas o post teve, quantos novos seguidores, quanto que subiu o engajamento. Só que se você não tiver a clareza de como que essas métricas se conectam com o seu comercial, a sua venda, ah, para cada 100 novos seguidores, a gente faz é, 10 novas vendas. E a gente fatura sei lá mil reais a mais. Beleza. Então, aqueles 100 novos seguidores te trazem mil reais a mais. Mas, se você não tiver essa conexão entre quantidade de seguidores, ou engajamento, ou, ou likes, etc., com a tua venda, você vai apenas aceitar indicadores meio da agência e vai falar: ah, mas a gente tem que melhorar o engajamento, está com pouco seguidor. Tá, mas será que isso se traduz em venda ou não? Se você não souber disso, para que, que você quer mais seguidor? Talvez você, com os seguidores que você já tem, você já faça muitas vendas, mudando a maneira como você vende para esses seguidores. E não simplesmente ter mais seguidores. Por isso que o, o controle do processo, dos números do processo é importante para você colocar as metas, seja da agência, seja do Freela, seja da equipe interna. As metas do, do marketing hoje é faturamento. Então, o marketing tem que entregar um tanto de faturamento no fim da conta, que também é a mesma meta do comercial. Por quê? Porque nós controlamos todo o processo. A gente sabe exatamente o quanto que investiu em marketing, quanto tem que sair no fim da ponta lá, depois que passou pelo comercial, depois que passou por todo mundo. Tá? Então, é importante saber o número final, porque no fim das contas, o que interessa para um dono de empresa é ter uma empresa saudável. Não é simplesmente contratar um social media ou contratar um analista de tráfego para poder ter um Instagram legal. Não é isso. O objetivo, no fim, é ter uma empresa saudável, ter uma empresa com bons resultados. Legal. Isso. O nosso próximo... O nosso próximo eu vou falar os dois itens juntos, até para a Eliane poder falar qual é a diferença entre um e outro. O videomaker e o editor de vídeo que oh, a, a gente já comentou da automação também, automação né? a gente falou Automação no, a gente já falou, exatamente. O, hoje a gente tem lá na empresa uma pessoa de, de, de, que faz as edições de vídeo, né? Era terceirizada, a gente internalizou. E aí tem uma... a gente faz também captação, né? Bastante captação de vídeo e basicamente... Acho que é isso, né? É isso. É, o, o videomaker é o, é o cara que vai fazer a captação de vídeo, o editor é o cara que vai editar. A gente já teve o editor sendo a mesma pessoa do videomaker. Sim, também. Que dá para fazer também. O cara que. Geralmente o cara começa editando, porque é, é mais fácil ele fazer em casa, não precisa de ferramenta, precisa só do software e tudo. E aí depois ele vai aprendendo a fazer captação de vídeo, aí uma o ele vira também um cara de captação. E daí ele acaba preferindo ser um cara de captação do que ser um cara de edição. Então, essa é, geralmente é a carreira de um cara nessa, nessa área. É, só que isso é uma coisa que dá para terceirizar. Exatamente. Você não precisa ter interno. Tá? Você consegue ter tanto o editor, um, o editor quanto o captor. O interno e a captação é, é frila. É porque de, imagine, o meu editor, por exemplo, está no Rio Grande do Sul. Ele só edita o vídeo que manda para ele, o vídeo bruto, né? Sobe no Drive o bruto, é. ele edita, ele sobe ele no Drive de novo, de a gente com vê. O que a gente vai fazer? Vamos usar esse vídeo para divulgar qual produto. Então aí a gente, aí ele a, o, quem vai fazer a captação, ele vai entregar o vídeo bruto. Quem vai pensar na estratégia de como usar aquele vídeo é a equipe interna. Então, ó, tá. esse corte eu vou fazer esse corte, eu vou colocar esse CTA no final, eu vou fazer essa venda. Então, aí depois entra a estratégia com o material bruto. E aí é o que a gente faz. Esse de captação acaba tendo que ser uma pessoa próxima, né? como né? o Conrado tá aqui, então tem que ser a pessoa próxima do Conrado. É, quando vai para evento, não precisa ser o dia inteiro, todo dia, com uma pessoa do lado fazendo captação, não precisa disso. Então... É, talvez o, o cara de captação, ele possa captar o vídeo quando necessita e no restante é. do tempo ele é editor, Isso. que era o que a gente tinha. É, hoje a gente tem duas pessoas, mas são dois frilas. É... O, o, o nosso editor é filho também? Não, Não, Não né? ele é interno. Ele é interno, ele é contratado, só que sim. é home office, né? Ele já foi frila agora é mostrar. Ele não. A gente já teve um formato de, de frila, né? Tá a bom, tá bom. De... A coisa que, é que eu mais gosto é isso. O, né? editor, o editor de vídeo, ele, ele, é, ele é interno justamente por conta da maturidade do processo. Então a gente teve lá o freelancer, que nem eu comentei, a agência. A agência, é E internalizamos é agência. o processo. Então hoje nós temos interno o editor de vídeo, a pessoa que faz o design, o criativo e o social media. As pessoas estão é. achando que eu... Tô perguntando, sabendo a resposta. Não, eu não sei a resposta. <risos> Isso é ótimo. Quer dizer que eu não tô mais na operação vendo é. o micro-gerenciamento lá da operação. Gente, eu, outro dia o Conrado me ligou e falou Renata, precisa mudar o Instagram, precisa mexer nos posts. Falei, Conrado, a gente está com uma equipe nova há 30 dias, ele... Ok, eu não estava sabendo, <risos> vamos aguardar. É <risos> e então. amarra todos os pontos agora, né? Porque agora você está responsável pela estratégia junto com a Eliane, a Eliane tem o supervisor e aí todo o time embaixo, né? Isso. Exatamente. Saber o nível de operação, a Eliane tem assim... Aliás, Gustavo, você foi o cara de automação também já, né? Já, na verdade, na época a gente tinha muito a aprender... Eu entrei como, como suporte no atendimento... Mas aí a gente tinha uma estrutura que, que estava em desenvolvimento ainda, então tinha que, pessoas para pessoas subirem para outros lugares, eu já estava aprendendo outras coisas. Então eu entrei na automação também, e aí a automação do plataforma de vendas, com a plataforma de, de entrega, e o WhatsApp, meio marketing, tudo tudo ali. Legal, eu lembrei disso agora, verdade. Então quer dizer, a gente tem o gestor, o coordenador, o designer, o analista de tráfego, que tem que ser um para Instagram, o outro para Google, o copywriter o social media uma pessoa de automação o videomaker o editor de vídeo ufa ufa exatamente e eu acho que a, a pergunta hum. de quem está escutando a gente é começa com tudo não não precisa meu conselho tenha um gestor de marketing que pode ser você mesmo por enquanto contrate um cara de tráfego para gerar tráfego e depois disso, contratar um social media é, é interessante também. E terceirize videomaker, terceirize editor de vídeo, a automação você não vai precisar por enquanto, enquanto a tua operação estiver pequena, designer dá para terceirizar também, se você não tiver uma demanda muito grande, mas no início você não, não precisa ter uma demanda muito grande, e copywriter você terceiriza, porque você vai escrever uma vez só, e depois, coisas maiores, né? E anúncio, você mesmo, dono da empresa, pode aprender sobre copy. Em um mês você vai estar tá razoavelmente bom. E aí você trabalha junto com o cara de tráfego, escrevendo os textos do anúncio. E o cara de tráfego, você escolhe um, Instagram ou Google, dependendo do que a sua empresa vende. Acho que com isso daqui, a gente consegue ter uma estrutura mínima, boa, de marketing já funcionando, né? Exatamente. O que eu sempre falo para os nossos clientes é o seguinte, começa simples, mas começa. Não precisa começar com tudo, começa simples. Você não tem um copy, uma, um copy você quer escrever, escrever o texto, escreva, mas comece. C sem investir muito dinheiro, começa para poder testar, realiza seu piloto, vê como funciona. Começa simples para você poder entender e depois você vai contratando as outras pessoas. Hoje existem muitas ferramentas que, que suportam algumas dessas pessoas, tá? Então, por exemplo, social media. Eu sei que existe no mercado algumas ferramentas que você coloca lá um pouco do seu texto, um pouco do que você faz. Essa ferramenta gera alguns posts é para você. É verdade, é tá? verdade. Por exemplo, é, não cabe numa, num ambiente onde você está colocando muito conteúdo, mas para começar é possível. O design, você pode contratar um freelancer e o próprio analista de tráfego vai pontuar o que é necessário para colocar uma, uma campanha no ar. Porque sozinho ele não vai conseguir fazer tudo. Então, começa simples, gente, mas começa. Não precisa colocar muito dinheiro. Legal. Uma outra coisa que a gente sempre fala de gestão, você tem que ter as pessoas, você tem que ter os processos e hoje você tem que ter as ferramentas. E clareza com o que você quer alcançar com, com, com todo esse, esse processo. Porque não adianta você ter um processo sem um objetivo claro. Para que você, estar você está implantando esse processo? Qual é o seu objetivo ao implantar esse processo? Tem que ter clareza. Porque sem clareza você pode chegar em qualquer lugar e não atingir um objetivo financeiro de faturamento ou de alavancagem. Você pode atingir um público que não é o seu público. Então, precisa ter clareza do objetivo que você quer alcançar ao estabelecer um processo de marketing. Muito bom. É isso, então. <risos> trabalhoso, né, gente? É. É. Trabalhoso, trabalhoso, trabalhoso. É... E qual vai ser o título desse podcast? Nossa Como montar... O time de marketing da sua empresa? Os desafios de um time de marketing? Como, como ter marketing sem gastar muito? Não Boa necessariamente. <risos> como ter um time de marketing da sua empresa sem gastar muito? Gostei. E aí, Gustavo, alguma sugestão? Como, como... O marketing aí fica com a, com a Eliane, que precisa convencer as pessoas em três minutos que o título desse vídeo vai ser o excelente. que time teve de pensar antes, gente. Como, como montar um time de marketing na sua empresa? Abre parênteses, sem gastar muito, fecha parênteses. Então vai ser esse o título desse podcast. Então é isso. Finalizamos aqui mais um podcast para a gente trabalhar o seu crescimento empresarial. É isso aí, muito bom. Até a próxima. Obrigada, tchau. É, tchau.